é que é a malta do aço. Bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos à continuação do tema do quê? Ou seja, já, já estão a ver, não é? do 106 GTI. Tem mesmo ficou parado muito tempo, porque? Culpa do G40 vermelho, culpa do G40 preto, culpa do ponto GT. Resumindo, todos têm passado à frente do GTI, mas também por culpa de quem? Por culpa do próprio GTI. É porque este carro está sempre bom, está sempre pau para toda a obra, mesmo sem lhe fazer nada. E os outros vão sempre queixando daqui, das costas, vão sempre queixando de alguma coisa. E o desgraçado do GT é pau para toda a obra e não falha nada. E vocês confirmaram isso. Se vocês viram o vídeo do 106 GTI no banco, lá no se for, viram que o carro ainda está ali, com motor, que é uma maravilha, e alguns de vocês, atentos, disseram do tipo Oh Iuro, então, mas já montaste aquele material que andaste a mostrar nos vídeos? que é feito disso? Não, não montei. Mas agora, como o carro foi ao banco e o motorzinho está comprovado que está ali uma maravilha, deu os cavalinhos que é para ter, vão ver esse vídeo. Quem não viu é para ir ver esse vídeo. Mas o motor está ali à maneira e agora vamos continuar o trabalho no sítio 6 GTI. E alguns de vocês também comentaram: pá, é MMP, não é o carro estar esteticamente nesse estado, cheio de riscos, já com alguma ferrugem todo de velho. Tem razão, meus amigos, vocês têm razão. Vamos recuperar o 106 GTI e esta, estas óticas vieram já da Autoparts Logística. Está aqui a caixa daqui em baixo porque é um grande caixote. E eu também já as tirei do, das respectivas caixas, porque vocês não gostam de ouvir este barulho. Então o que é que a gente tem aqui? Óticas da frente e óticas de trás. Eu tenho aqui só uma de cada, mas estão aqui as outras duas que eu vou mudar as óticas. A ótica da frente, olha para isto, novinha, meus amigos, aqui que os encaixe todos novos das lâmpadas com os, os vedantos aqui tudo novinho para não haver cá infiltrações tem aqui a tampinha de trás que é para, que é para aqui, fica descansado que vem tudo e temos aqui uma ótica novinha para o 106 GTI para pôrmos aquela frente muita linda não sei se vocês se lembram quando eu fiz esta alteração no Toledo foi o que a malta mais curtiu foi Ei, epa, o carro só de levar óticas novas tem logo outro aspecto porquê? porque as que lá estão podem efetivamente até tem bom aspecto estão novinhas mas o brilho uh, sem picadas não tem nada a ver com ótica nova e atenção não é muito caro esta ótica custa 48 euros e 66 e agora vamos às ópticas trás. também tem aqui um ponto curioso nos 106 aqui está ela novinha brilhante como a gente gosta olha para isto não tem nada a ver ótica ótica 9 ótica 9 mas vamos à curiosidade que eu estava a dizer muitos dos 106 quicksilver gti etc que vocês veem aí às vezes à noite travam e parece que tem água dentro da ótica que é porque é muito por culpa deste vedante que tem aqui que com o tempo estraga-se ou rasga-se, ou fica uh, largo e não encosta bem à chapa e a água que escorre da mala cai para aqui e depois fica dentro da ótica e quando travam é quando a gente vê que tem água dentro da ótica e se travarem muito agressivamente a água vai passando para dentro da mala e molha-vos além de vos molhar tudo o que tem dentro da mala também começa a estragar a própria chapa do interior da mala, Pois é que aparece aquela ferrugizinha cá em baixo que a gente não gosta nada de ver, portanto, se vocês têm uns 106 GTI Jack in Silver ou o que vocês tiverem Atenção às óticas de trás e estes vedantes. Se não quiserem comprar novas, tentem dar um aperto extra. Atenção para não partir os apoios, mas deem um aperto extra de modo a borracha ficar um bocadinho mais espalmada e tentarem vedar melhor. Mas se quiserem comprar novas, estes atrás custam 36,98€. Resumindo e baralhando, com cerca de 180€ têm a frente e a traseira do vosso GTI, novinha e dá logo outra... óticas novas dá logo outro aspecto agora isto vai ser montado quando quanto calma meus amigos eu estou aí a fechar umas parcerias a nível de pintura chapa e tal e se calhar vamos recuperar toda a chapa do gti com pintura com óticas incluídas e aí é que vamos ver o antes e o depois da estética ali toda recuperada malta do aço na descrição vai estar a referência das óticas referência a referência vocês copiam e colam no site da Autopartes Logística que vão diretos à ótica, se usam nada para o matrícula a procurar, eu irei fazer esse trabalho por vocês, é só copiar e colar no site e têm óticas novinhas para os vossos 106, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio tudo o que precisam de saber para marcar reviews, etc tudo na descrição, fiquem bem malta um grande abraço olhe, olhe, olhe, olhe, olhe. e um GTI bonito com um grande gás <risos>